82 anos Espero de morro um em Franca. É. Sergipano, Sergipano. 80... 83 anos de vida. De, de 62 que eu cheguei em Franca. Como que é seu nome? Wilson. O Wilson, o Wilson, Prata. Wilson Prata. Prata. Me fala aqui, como que você chegou em Franca? Eu vim para cá para ser piloto da aeronáutica, mas fui dispensado. Excesso é de contingente aqui em São Paulo. Eu morava, sou de Sergipe, mas eu morava no interior da Bahia. Aí eu vim para cá. É, tinha um irmão que morava aqui, depois ele já mudou daqui. E eu vim para ser piloto, mas não deu certo, excesso de contingente. aí eu, Você eu... já fez o curso aonde? Não, eu, eu, é. eu tinha que entrar como soldado aqui em aí... Vaza de Cumbica. Entrar como soldado, fazer curso para cabo, depois sargento de Guaratinguatá, piloto em Piracinunga. A cortei. rota? É para você chegar piloto, mas não deu certo, fui dispensado. Aí fiquei, resolvi, fiquei por aqui. Tá você casou aonde? É? Você casou aonde? Lá na Senhora das Graças, há 58 anos. A sua esposa é francana? Francana, irmão do João. Né? Resende. Irmão do João Rezende. É. É. 58 anos de casado 62 anos de franca. Agora, para encerrar, está tá gravando? Está gravando. Eu vou mostrar para você uma paródia que eu trouxe do Nordeste, chama Congresso Voador, é sobre os políticos. Ou seja, vamos prov... a paródia prova que os políticos só trabalham... Dois dias em Brasília. A paródia é assim, ó. É, político chega em Brasília em plena segunda-feira. Trabalha terça e quarta e descansa na quinta-feira. Sexta-feira, no aeroporto, desfile de aeronaves, deputado e senador. Retornando a seu estado, entra o Congresso voador. Está vendo? É um poeta arrimado. É arrimado. É Você tem outras uh, poesias também? Tá não, não, essa, não eu, tenho, é. eu, eu, eu tenho livros de poesia, que é daquele que vai no programa da Fátima Bernardo. Eu tenho uns três. Né? Aí são muito bonitos. E outro tem mais dois, que eu não lembro o nome. O Mas seu irmão, irmão que morava aqui, qual era o nome dele? José Prata. Ele trabalhava e... no Panespa. Depois ele foi para São João do Roavista, hoje já é falecido. Me fala mais outros irmãos hum. seus. Ah, já morreram todos. Ah, tem um, do fala. tem um lá no Nordeste. Tem um chamado João Prata. Filho, e. tem 83 anos. E os outros? Fala o nome já das, das irmãs. irmãs. Não, pode falar o nome, não tem problema. Final de Sena, Carmosa, Risaldava, Evandro, José Prata, que mais é, é, Arualdo. Já, já Vamos já só, só aumentar, o pai isso. seu e a sua mãe, seu pai. Como João, que não? João Doyola Prata e Maria Ribeiro Prata. Já faleceram todos. Uma, uma coisinha mais pra frente. A avô você conheceu? A avô, conheci, mas não lembro o nome. Já grande, não lembro. O, o, Sabe? Do pai e da mãe. É, já, não lembro nem o nome, mais. Já. já passou, acabou. Aqui você trabalhou com o quê? Em vários lugares. Banco, distrito, gerente de loja, trambiqueiro do Paraguai, vale. vendedor de cosméticos. Hoje eu estou aposentado, eu vendo doces, porta a porta, eu o o pinga-pinga, porta a porta. Então você conhece Franca bastante. 62 anos, conheço gente que já morreu aí, de, bastante gente. Né? E você, é, quando casou, a sua esposa estava vindo para Franca, porque ela veio de São Gotardo, né? É. Daquela região. Não, de eu cheguei aquela, já morava aqui, ela já nasceu morava. em Restinga. Resti... É. Resti, o pai dela é. Antônio Rezende Araújo. Antônio Rezende. E o bom do Sr. Noé Rezenda. Agostinho Rezende, toda a família Rezenda. Os Dorvalido do Rezende, aquele pessoal bom. É, é isso aí. Oh, Foi muito boa, a hora eu quero conversar mais para você contar mas... mais casos para a ah, gente. A poesia eu tenho, como te falei, muito bonita. Da... Você nunca assistiu o Fátima Bernarda? Tem um, um, um, um cara lá chama Poesia com Rapadura, o, é o título do livro dele. E ele, ele fazia faz poema em tudo quanto é assunto. Eu conheço. E ele fala oh. no, Eu tenho três ah. livros dele, sou apaixonado pela pesia dele, é muito bonito. Você né? comeu muita rapadura lá daquela região? Comeu tudo, bucha de bode, etc. Então, por isso que eu tenho 82, eu vou fazer 83. Quantos eu... filhos? Se... Três. Ou nove E de... de... aí vai demorar. Oh, Olha, só... Nove netos, é, nove, nove filhos cinco netas e duas bisnetas. Nós vamos conversar mais vamos depois, ó, viu? Vou colocar lá no Face Falou, tchau. a sua história. <risos> Deus abençoe. Tem mais, tem mais coisa. Não, não... Tem mais coisa, tá bom? <risos> né? Aí. Pô, a... essa, essa paródia você gostou, né? Gostei, ótima. Deu para decorar? Por que, que os políticos trabalham dois dias? Porque todo mundo acha que eles, que eles trabalham segunda, terça, quarta, quinta, sexta. É dois dias só. Porque segunda eles estão chegando da base, né? Das bases. Aí a, a viagem de avião muito cansativa, aí vai descansar. Aí vai trabalhar terça e quarta. E tem que descansar na quinta, porque trabalhou dois dias. Tem que descansar. E, e quinta-feira tem que ir no shopping comprar presente para a família e tal. Tem que arrumar a mala. E sexta-feira, cedo, sexta, já estão tudo no aeroporto. Correndo Retornar ao seu. Um abraço para você. Estado. Foi você muito bom. Paróida do Congresso Voador. Congresso a sexta, Voador. Trabalha dois dias por semana, só. É, então, é isso bom. aí. Valeu, meu irmão. Valeu. Obrigado. Valeu. É tão bom a gente conversar. E eu tô aqui no posto. É, né? a promoção baixeci o carro aqui. E eu tô feliz hoje, graças a Deus. Hoje é uma quinta-feira, é dia 20 de outubro de 2022. O posto aqui é Como se chama essa rua? A minha cabeça, hein? Passa aqui em frente ao Torquato Caleiro, é. Líbaro Badaró. A minha, a minha cabeça está tá funcionando. Aí, ó, que bom. Daqui a um tempo essas casas vão mudando e vão mudando aqui. Uma outra casa que eu estou filmando, que cuidar. Eu sou o irmão do Aí, essa rua é Líbero Badaró, né? Então tá, obrigado meu irmão